Oiê, gente linda! Eu sou Jane Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Para você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo! E as crianças estavam de férias, a gente tem que rebolar para inventar! E aí eu resolvi fazer massinha de modelar Eu não sabia que era tão simples fazer Qualquer pessoa pode fazer Adulto, jovem e até criança Você vai ver como é simples fazer essa massinha de modelar Você vai querer fazer sozinha E o que, que você vai precisar? Você só vai precisar de três ingredientes Farinha de trigo, sal e água Só e acabou Então vem comigo então estão aqui os ingredientes, farinha de trigo, sal e um pouco de água para a gente ir adicionando aos poucos. Então vou colocar três colheres de farinha de trigo, que é a base. Você também pode dobrar essa receita. Vou fazer o básico, que são três colheres de farinha de trigo. A mesma colher, duas de sal. duas colheres de sal. Mistura. E coloca um pouquinho de água e vai mexendo até dar um ponto que você possa mexer com a mão. É importante você botar bem pouquinho para não ficar muito mole e você não conseguir amassar depois. Ela já está no ponto que dá para pegar com a mão. Ela já está pegando a consistência de massinha. Se você perceber que ela ficou pegajosa, pode pegar um pouquinho de farinha e adicionar assim. Vou semear mais um pouquinho de farinha para ficar melhor para amassar. E essa é a consistência da massinha aqui já está pronta para você começar a modelar e brincar e fazer o que quiser Vou fazer um teste aqui para você ver que você consegue fazer uma bolinha ó. Aqui. e ó a consistência dela como é que fica consistência de massinha. Que dá pra você brincar à vontade. Tá aqui, nossa massinha. Para ela ficar bem melhor, você pode também dar uma amassadinha com o bolo. Ou pode ficar amassando assim na mão até você achar que ela tá numa consistência ótima pra você começar a modelar. Ui, que que é isso? Deus pode. Eu sou um boneco ou eu sou o que mesmo? Eu fico sentado? Fico. Tô cansado. Vou deitar. Ui, eu não tenho olho não. Tô chegando nada. Ui, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Beijo. Viu como foi simples? Então é isso gente linda Espero que vocês tenham gostado Obrigada pelo seu like Até o próximo vídeo Beijo, tchau